Me esclarece uma bacana. coisa, e se entregar. Gugan, mas é essa é a expectativa, o PT peraí. Me ah. esclarece uma coisa, eu quero saber o seguinte, Lula é de centro? E o Bolsonaro é ditador? O Lula <risos> se considera de centro. Ah, Lula, você tá de brincadeira, é eu oh, parei, tchau, Como abraço. Ele é gravado. ele é o Lula, o... Ué, isso daqui a pouco é centro-direita, igual o Paulo. Tá de... Não, aí não dá mesmo. Parei, Sim, meu. E o, o, o Bolsonaro é ditador. Engraçado, engraçado, o cara, tá de cara. Bolsonaro é ditador. brincadeira. Oh, o oh. Bolsonaro é do Lula. Ah, não. Isso centro é não, de... né? Não, centro não. Não, centro não. Centro sou eu, é irmão. Eu sou de que que é. centro. Tá centro-esquerdo, ou... o Paulo. Centro Paulo SD. Eu sou direito. Centro centro-esquerdo, centro centro não. senhor. Centro sou eu. E o Lula também acha que não é ladrão, Guga Pelo amor de Deus, Guga. O Lula disse que nunca roubou. O Lula não se considera de o esquerda. Guquinha. Então tá bom, o, o Lula, Lula não é de esquerda, o Lula, Lula não é corrupto. Aí tá perfeito, e o Bolsonaro é de